Live. Yes! Stay coming! Hello, meus amores, tudo bem com vocês? E hoje é um prazer imenso eu estar aqui com o Hélio ao meu lado, não à minha frente, isso é muito prazeroso para mim. Say hello for my. Hello, meus amores! Hello. My friends! My friends! And it's so perfect because eh, eu estou aqui com vocês hoje é... com imenso prazer, porque normalmente as pessoas acham que Hélio é uma pessoa... São... são solar sou. solar you know? E é uma pessoa magnífica, uma pessoa sorridente, uma pessoa alegre Então assim, o que a gente quer transmitir hoje pra vocês é que o que eu tive com essa... com essa minha... com esse meu aprendizado com o seu livro e com o caminho que eu tive que eu só encontrei através da Escola dos Deuses que é o livro que eu vou deixar aqui para vocês o link e a gente vai falar agora todos os dias um pouquinho sobre isso e assim gente o que eu quero transmitir para vocês é que isso não é religião isso não é espiritualidade isso não é nada de outro planeta it's not it's nothing about guru and spirituality and religions it's not Nothing esoteric, and Helio you know is a untouched man. <laughs> Stay here, my friend. Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful. Isaac like is practical, practical, and objective. <laughs> is eh? I want you to receive a special message from him. He will talk to you in English. I will translate, and I hope you are comfortable e que todos os dias a gente vai fazer perguntas e respostas answers and questions just for get these peoples Very good. because Very nice. you your your knowledge have a beautiful message for the new world new new atmosphere yeah. and uh, I want you to say a little bit about what do you uh, want to share because we are here just share yeah. about uh, this New, new, uh Knowledge, vision. Yes, new, new vision. philosophy. For it is true, it is possible. It is so so so simple to do, and it is what I want to, ah, uh, say for us now. Okay. Yeah. Okay. Uh, <laughs> what Very. I trying what I'm trying to transfer to my people, first of all, and. Uh, e para os estudantes da minha universidade, porque eu sou o fundador de uma universidade chamada European School of Economics. Só uma tradução. Dizem o que ele está querendo transferir. A mensagem que ele vai passar para vocês é o que ele está tra tentando transferir para os alunos dele, que é da escola Euro European School. Ele é o fundador dessa escola. Então, essa é uma mensagem que ele passa lá para os estudantes dele que está vindo aí de uma nova para uma nova revolução. Yeah. To, to avoid the, the conventional schools and universities and uh, to try to, to have a new vision of, of the education and to turn down the, the old and, uh, and Nesse modo, podemos ter uma nova realidade, uma nova terra, uma nova humanidade e uma nova vida. Então, temos que trazer na educação essa revolução, para dar a visão da pessoas. Ele diz o seguinte, é, existe uma velha concepção que é o que a gente aprendeu, infelizmente, a maioria de nós e o que ele traz na escola, na universidade dele, que inclusive a gente está é, levando esse projeto para o Brasil, em breve vocês terão a oportunidade de ser uma aluna da SA School, eu tenho certeza disso. Então, assim, é um conhecimento totalmente diferente, é uma base totalmente diferente para a vida de vocês, que é uma, uma forma de viver diferente, é uma filosofia de vida. E isso vem ali de dentro para fora, e é o que ele transmite hoje pelo mundo, e em breve a gente vai estar tá no Brasil aí. <laughs> yeah, good, good, um, I understood, uh, I discovered that, that uh, the life outside ourselves is only a projection of what we are. And then uh, we have to turn towards ourselves and see that, that uh, whatever we are inside we project in the world. Then there is um, nothing wrong with the world. Não há nada negativo com o mundo, mas as coisas wrong estão dentro de nós. Temos have que observar o que we somos dentro de nós para transformar todos os eventos e circunstâncias dentro de nós. O que ele falou é que o mundo externo é simplesmente uma projeção do que você tem dentro. Então, é, a maioria das pessoas apenas julga o mundo e acha que o mundo é culpado. E isso não existe. O que vocês têm te, dentro é o que vocês estão vendo no mundo dos eventos, do lado de fora. E isso não tem como mudar se você não mudar o seu, seu, seu mundo interior. Então, isso é uma das partes muito importantes, porque a maioria das pessoas joga a responsabilidade para o outro. E esquece que aqui está o... Reflector. That's right. No. That's right. What we have to do is to we have to give up something that we love so much. To give up. <laughs> to bye bye, lovers. <laughs> <Bye bye>, <laughs> and uh, you will not believe that what we love so much is our sufferings. We have to give up our sufferings and uh, understand that the world suffers because we suffer. And the world will will enjoy if we will enjoy then uh, we have to get rid of all the fears and uh, doubts and worries and angers that we cultivate within ourselves we have just to give up this and we will see that we find ourselves in a very precious and beautiful world yeah. ele diz exatamente que é, existe essa essa questão do mundo interior nosso, então quando você é, vai você precisar deixar uma coisa que você ama muito, então uma, alguma coisa que você ama muito você tem que deixar, é, não ser escravo é, desse amor, desse apego, porque quando você desprende de estudo, das suas velhas crenças, dos velhos hábitos, das dúvidas, dos medos, e você cria um novo um novo parâmetro de vida, você se abre para estar né criando uma nova vida. Então, você precisa desistir de sofrer. Sofrimento não é a solução do mundo. Quando você desiste de sofrer, você abraça as coisas que esse universo tem, que vem de dentro. Então, se você sofre dentro, de fora tem o quê? Os seus servos fala aqui tá, o seu sofrimento é o que você tá mandando. You are the very cause of oh, what? Yes. You know, the world suffers. Yes. You, you yourself. Then, uh, you know, if you understand that uh, the inner and the outer are one and the same thing, there is no gap, no distance between them, the inner states and the events and the circumstances outside yourself are one and the same thing, then you know how to intervene you know how to change the reality outside yourself through. Yeah. In, yeah. in your inner yeah. world. Yeah. E, e é exatamente isso, quando isso quando foi o meu caso, que quando eu consegui ver que é, eu não tenho que pensar, eu não tenho que seguir a multidão. Então aqui tá a minha realidade, aqui tá a Fernanda e o que que a Fernanda tá pondo para fora? então às vezes a gente espera muito do acho que o mundo é que é que está construindo That's nós right. Right. e você não está yeah. construindo o mundo não está te construindo você está construindo o mundo então é o seu mundo is, yes. is your world no is, I'm a, a slave of the world yeah, it's mirroring future. you yes você. Uh, student of mine one day said you know I I want To become something, I know that that that you can uh, accuse me of uh, to be materialistic, but I want to become rich. <laughs> <laughs> <laughs> uh, I said, but you are already rich. You have just to eliminate layers and layers of uh, wrong thinking, uh, you know, negative emotions, and you will see that uh, your uh, prosperity is coming It's from cool. within, and you will find it outside yourself. Yes. Then. Uh, your richness, dinheiro. Yes. Health and Health is wealth. Yes, I love it. Ele diz exatamente que uma aluna da escola perguntou, falou exatamente que ela não sabia se ele ia julgar ela materialista, mas que ela queria ser rica. E ele falou, você só precisa eliminar as cascas de cebola, como a gente diz. Então quando você abre, né, ali tira as, as coisas que você pegou de fora e vem de dentro prosperidade, a saúde é riqueza. Né? Então, assim, é uma coisa que vocês todos têm esse estado, esse poder de fazer por vocês. de Não, não importa se é material, se é saúde, yeah, tudo yeah, é de dentro. Yeah, that's right. né Tudo vem de dentro, então isso é muito lindo. E essa oportunidade de estar aqui com o Hélio, e assim, é uma um, uma filosofia que é a única que mudou a minha vida, que me fez sentir feliz, próspera, e se, está, está vivendo num mundo que agora eu olho e falo, eu criei. Isso. Perigo. Então isso para mim foi muito é. bom. Ai Hélio, é. thank you so much, you are amazing. <risos> you are amazing, ele é magnífico. E é isso que eu quero mostrar para vocês, a gente vai estar tá mostrando é, no Instagram dele, no Instagram da escola, a gente vai estar tá fazendo sempre lives aqui, enquanto eu estiver por aqui e depois quando eu não tiver também ele vai continuar fazendo para manter esse contato para que vocês tenham as dúvidas de vocês esclarecida né e que a gente possa abraçar esse, esse novo mundo eh, new world new new humanity. mind new humanity. new humanity because the world is your creation and just you can do the this creator. That's yes right. that's nice and don't like... expect anything coming from outside Yes, you, não espere nada vindo de fora. You you you yourself are the other creator, dreamer of the world that you see and touch. Yes, e é isso. Vocês criam o mundo de vocês, o mundo que está você está tocando foi você que criou. Então quando você, uh, when people have this time to self observation, to understand these feelings, whatever they have inside they can see exactly this point, they create these bad things or good things. It's yes, yeah, it's, it's, I, I wouldn't say to be happy inside because it's very difficult to, yes. to, to tell yourself I am, I am happy. But just to watch it and observe it, you know, also if, if you see something wrong, if you observe it, it's, uh, it will transform in something uh, very, no, yes. very uh, important for you and it will uh, influence Will influence and the condition the events and the circumstances yes. outside yourself. It is perfect. Yeah. Então, é essa observação que ele fala que às vezes não é possível você enxergar bem essa questão da sua felicidade interior. Mas se você colocar, estar atento em todos os momentos, self-observação, self auto auto-observação, is is, isso é to, suficiente para você transformar tudo que você precisar transformar. Então, é isso. Mais alguma coisa? Grazie, grazie, grazie! Obrigada! Grazie. Grazie. grazie! Thank you, meus amores! I love vocês! Bye bye! See you soon! And. Amazing! Ah. <laughs>